Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje vamos falar sobre alecrim Tipos de alecrim, temos dois tipos de alecrim O maior alecrim que a gente vai falar hoje aqui seria o Rosmarius Officinalis Não sei se falei certo o nome, não nome difícil Quem chegou agora não me conhece, meu nome é Rogério E não repara não que a voz minha tá meio afanhosa, sei lá, vai estar tá estranha Eu não tô legal, eu acho que eu tô gripado, peguei uma gripe forte já fiz aquele chazinho, até fiz um de alecrim também. Claro, o chazinho que eu fiz hoje foi um chá muito bom. Ontem, né? Tomei ontem, ontem à noite. Eu usei gengibre, limão, um pouquinho de açúcar. O certo é tomar sem açúcar mas... e alho, né? Fiz bem forte. Isso pra... Eu tava com muita coriza. Isso já reitou minha coriza aí, então... Assim, pra quem não acredita, os remédios né, naturais ajudam muito, gente. Mas vamos lá. Não vem o caos. Use o alecrim para combater cinco doenças, que é o Rosmarios Oficinalis, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rogério, fica comigo até o final do vídeo. Se você gostar do conteúdo, gente, não é obrigado é, compartilhar, se inscrever. Se você gostou, eu sempre estou trazendo esse tipo de vídeo para vocês com informações. Claro, gente, sempre para fazer um remédio natural, procura a orientação do médico ou um especialista, beleza? Vamos lá para o vídeo, hein? O alecrim é uma planta aromática que se desenvolve em climas tropicais temperados do Mediterrâneo. Essa pequena erva, além de ser um bom condimento, gente, vocês podem experimentar ela usando para dar sabor em carnes. É, minha indicação seria mais carne ou... Eu acho que fica... Muito... Isso é minha opinião, né? Fica top. Também é muito eficaz para o corpo e a mente. Existem tantos benefícios que ninguém deveria viver sem ele No artigo de hoje vou falar para você Gente, use alecrim para combater essas cinco doenças Pode ajudar, curar, de forma natural Vou começar com a ansiedade O alecrim pode acalmar a mente, inquietar e garantir o espírito Seja revigorado, basta esfregar as plantas com os dedos Inalar o seu cheiro e seu aroma câncer. Olha quem contém antioxidante poderoso que pode proteger o corpo dos radicais livres Para quem não sabe, essa erva contém ácido rosmarínico, ácido carnósico e ácido usólicos E que são antioxidantes conhecidos como propriedade anticancerígena Pessoas com asma, coisa é séria é asma hein ele, tem, ele também contém propriedade anti-inflamatória, que pode ajudar a aliviar a asma, eczema, artrite, gota e outras condições. A de Alzheimer, além alecrim aumenta o fluxo sanguíneo para a cabeça, estimula o sistema nervoso central. Além disso, é sábio que essa erva pode melhorar a memória. Mais importante, gente. Contém composto que evita a degradação da acetilolina, um importante neurotransmissor que protege a memória e previne doenças como Alzheimer. Fadiga adrenal. A planta pode combater a fadiga adrenal e o estresse. Por Pode acalmar os hormônios. Isso porque a maioria das pessoas hoje vive com constante tensão. Pessoas estressadas, nervosas. Por causa disso, nosso corpo experimenta os efeitos nocivos do hormônio cortisol. Nesse caso, a erva com alecrim e alfazema tem uma capacidade incrível de reduzir os níveis de cortisol no corpo. Como preparar alecrim para prevenir doenças? Como aproveitar todo esse benefício do alecrim no modo certo, gente? O óleos essenciais. Muitas pessoas gostam do aroma forte do óleo essencial do alecrim. Eu uso como um poderoso aromaterapia. No entanto, deve ser evitado durante a gravidez. Gente, se vocês estão gostando do conteúdo, peço para você se inscrever, compartilhar com um amigo aí. E não esqueça, gente, aperta o sininho para vocês ficar é, Para o YouTube mandar todas as notificações para vocês e vocês vão acompanhar o meu trabalho. Então, vamos lá para infusão chá. O chá de alecrim é especial, além de ser delicioso, também tem um bom efeito cicatrizante. Basta colocar um pouco de alecrim fresco em um copo de água quente por cerca de 10 minutos. Se você tiver um bule, apenas despeja água fervente nas ervas frescas e beba. Recomenda-se amassar algumas folhas com antecedência para obter um sabor mais rico e melhor absorção do óleo. Tempero. Alecrim pode ser usado fresco ou seco em sopas, ensopados, pratos diversos. O álcool de alecrim é feito melhor com alecrim recém colhido. Você pode usar a erva para secar para fazer isso, mas a concentração do produto será reduzida para fazer o álcool. De alecrim. Basta colocar algumas raminhas de, de alecrim em uma garrafa de vidro e cobrir com álcool 70. se deixar descansar em local escuro por 15 dias. Agite o copo, todo, é, a garrafa, o copo onde você colocar todos os dias. O tempo de imersão pode ser maior, algumas pessoas preferem deixar por 40 dias para fazer a, o preparo. Funcionar mais concentrado os principais ativos da planta mais de 15 dias é bom é bom ou momento, né? Após a imersão, filtre o álcool, coloque em um copo e tampe bem para evitar a luz superaquecimento. Conclusão, o alecrim é uma erva milagrosa. Dá para fazer várias coisas, gente. O alecrim ajuda a prevenir doença e é um tempero delicioso, adequado para frangos, peixe e pode ser usado como óleo essencial ou condimento para a sua casa. Gente, era isso que eu tinha passar para vocês. Espero que vocês gostem. E fique até o final do vídeo aí. Não esqueça de compartilhar. Se é novo, chegou agora. Não esqueça de se inscrever no canal. Ajuda o canal a crescer. O canal tá indo devagar. Entendeu? Então fica tudo com Deus. E até o próximo vídeo.